Aí, fim da festa aí, pessoal, comprei a câmera nova, vamos colocar um vídeo no YouTube aí, Ai, que legal eu não faz isso. A Josi capotada já com sono. Aí, Thiago, a câmera eu comprei nova aí. Vermelhinha e tal. Vocês nem esperaram pra festa aí, né, mano? Meu Deus do céu, que morre é essa, velho? Tá louco? Mano, eu vi uma coisa aqui, Thiago. Tem uma coisa pra suqui, velho. É, tô falando sério, cara. Tô falando sério. Vem aqui comigo, cara. Eu vi uma coisa sim cara. Maluco? Maluco? Maluco! Eu vou voltar com a câmera. Eu vou voltar com a câmera que você vai ver, velho. Vocês nem esperaram uma festa aí, né, mano? Meu Deus do céu, que morreu!